A Consul traz mais design e economia para sua casa com o um ar-condicionado Split Inverter. Ele conta com a tecnologia Inverter, que é mais eficiente e economiza até 60% de energia. Além disso, o novo design com entradas de ar 3D, que permite a entrada de ar também pelas laterais. E para a família toda dormir bem, é só ativar a função Sono Bom, que agora tem programas por faixa etária e ajuste automático da temperatura ao longo da noite. Olha a função umidade que bem pensada. Além de permitir a desumidificação do ar, você também controla a umidade nos dias mais secos, trazendo mais equilíbrio ao ambiente. Ah, e o novo display em LED branco é super moderno e discreto. Ar-condicionado Split Console Inverter. A temperatura ideal para a família toda. Console. Ah, bem pensado.